Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago pra vocês a gameplay trailer de Last of Us A Sony lançou hoje, é, talvez um dos últimos trailers aí, ou gameplay do jogo Falando um pouco do game, que tem previsão para lançamento dia 19 de 6 de 2020 Vamos ver se agora vai ter algum adiamento ou não Mas essa é a data, eu acho que essa é a data mesmo é... A ideia é trazer um react aqui meu, né? Assistindo o vídeo pela primeira vez e vamos ver como que vai ser. Vamos dar o play aqui, beleza? Vamos lá. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Dublado, trainer dublado, legal. Saudade do primeiro, né? Eu vou jogar, hein, galera? Vou trazer pro canal. Eu também queria. Ellie! Mas não são. Caraca. Para, por favor! Cara, quem tá do outro lado ali, né? Nesse momento. Tomara que não seja quem eu tô pensando. Apesar dos spoilers, né? Infelizmente. Algumas cenas já mostraram, essa também. Essa não, não lembro. Eu vou embora amanhã. Olha os cavalos aí de novo. Pra fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson vulnerável. Legal, irmã do Joel. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar a gente. Caraca. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Oh. Então, boa sorte pra você. Oh, personagem novo aí. Cara, esse jogo... Muito tenso, cara. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. Nossa A gente podia ter te matado Deviam ter matado mesmo Caraca, galera Legal Será que vão cumprir agora a data? 19 de 6 de 2020 Dá um pause aqui Galera, eu gostei do trailer Esperava mais Esse jogo ele tá muito hypado, né? É... É lógico que, pelo fato de ser Last of Us 2, quem jogou sabe do que eu tô falando. Ia ser hypado de qualquer jeito. Mas, com os atrasos, né, os adiamentos do lançamento, tudo que tá acontecendo aí, e principalmente o vazamento das informações ali, é, eu acho que até ajudou o jogo nesse sentido de hypear ele mais. Quem é gamer sabe, conhece o jogo, já deve ter jogado o primeiro, e sabe que o segundo é muito bom. O segundo tem uma expectativa de ser muito bom, muito bom mesmo. Falando um pouco do, do vídeo, é... vou colocar aqui de novo para rever. Uma coisa que eu notei, eu... Sim, no sim. vídeo todo eu vi só um, acho que só vi um infectado. Toda a trama, né, pelo menos do que apareceu até agora, toda a trama está voltada principalmente em cima de... Um, um de batalhas com humanos, né? não sei se vocês perceberam, os humanos são os inimigos agora, né? Já eram no primeiro, mas agora muito mais. É... Apareceu agora também, apareceu outra vez os infectados ali, mas você vê que assim a quantidade de batalhas que você tem a maioria é com humano, pelo que apareceu pelo menos o trailer. É, apareceram poucas coisas, eu imaginava que a Sony, traria, a Sony e a Naut Dogs trariam muito mais coisas de gameplay, é, de talvez alguma, alguma revisão uh, A gente já teve spoiler né, já conseguiram é, é, ter a cagada aí de, de conseguir informações ali, soltarem pra internet e infelizmente eu fui, peguei um spoiler sem querer é, dá vontade de excluir esses canais aí que não se spoiler, mas beleza é, sobre o jogo cara a expectativa é alta, é, eu vou trazer para o canal bem lembrado, eu vou trazer para o canal o Last of Us 1 e o Last Behind, tá? que é o jogo principal e uma DLC onde, onde você joga só com a L eu vou trazer e vou trazer até o final, ó, acredito que até um pouquinho antes do lançamento a gente, eu vou finalizar Tá? Todo o jogo ali. E é legal justamente pra quem não jogou ainda. conhecer um pouco a história. Quer jogar o segundo. Conhecer a história que vale muito a pena, galera. É um, realmente é um baita jogo pra mim. Na minha lista entre os top 3. Uh, mas eu gostei do trailer. Esperava mais. Mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. né Comentem. Deixem os comentários. Comentem o que vocês acharam. É... Se você ainda não é inscrito no canal e se você curtiu o vídeo, se inscreva, dê o seu like aí, compartilhe também. É... Agora estamos na expectativa. É... Agora é a expectativa do jogo. Com certeza eu vou trazer para o canal. Vou jogar, vou zerar mais de uma vez como eu fiz com o primeiro. Mas tá legal, foi, foi bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E... Fui!